E aí, pessoal, o que, que eu posso falar desse filme esquisitíssimo que é Splice, a nova espécie, de 2009? Eu vi um vídeo no TikTok que me chamou a atenção e eu fiquei pensando, nossa, mas o que, que é isso? Vou ter que olhar esse filme, né? E aí a gente vê ali, é o Adrian Borden, que ele tá nesse filme, uh, tem um quesinho assim da mosca... Do Brandon Mosca ali, porque é dois cientistas que estão tentando criar ali uma cura pra uma doença E aí eles acabam criando essa nova espécie, mas muito parecido com a mosca, assim Só que as coisas que, que vai acontecendo, uh, as bizarrices que vão acontecendo são muito fora, sabe, da casinha É um filme engraçado, assim, é é curioso até de ser assistido, mas, uh, né, não pode ser considerado um filme bom. <risos> mas vale a pena, assim, é bem estranho, bem, bem estranho. Mas eu até gostei.